Paz do Senhor a todos os meus alunos da turma de Teologia Modular. Estamos juntos nesta semana mais uma vez para mais uma aula. Hoje na disciplina de Teontologia e Angelologia. Claro que sabemos que estamos abordando em primeiro plano, em primeira parte, sobre a Teontologia, a doutrina de Deus, para depois, na sequência, ou seja, depois que tivermos é, avançado e concluído grande parte do conteúdo de teontologia, entrarmos no conteúdo de angelologia, que é um conteúdo menor dentro das aferições e análises que estaremos abordando sobre o assunto. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo da aula de hoje, eu quero vos lembrar que já o conteúdo de hoje e o conteúdo da próxima aula já são conteúdo para ser estudado para a prova, para a avaliação da N1. Então eu já estarei é, disponibilizando o conteúdo, como sempre toda aula vou deixar ali o conteúdo da Teontologia para vocês estudarem para a atividade da N1 certo e um fazendo uma ressalva inclusive que o conteúdo da que eu estou disponibilizando para vocês na plataforma da Teontologia diferente do que faço lá na, na disciplina de Evangelhos é porque como eu lhes falei no princípio dentro dessa disciplina, eu não estou indicando um livro, não estou, porque é, considero que teologia sistemática é uma gama, um universo de assuntos de, de autores, e assim e, e algumas obras até são caras, e. e e vocês até já devem ter alguma obra de ideologia sistemática, então eu prefiro trabalhar da forma como tô estou trabalhando, é, postando os conteúdos, fazendo essa coletânea de assuntos e postando os conteúdos na plataforma a qual estou trabalhando em aula. Agora, no Evangelhos, como já indiquei livre, estou já conduzindo de uma outra forma, é que não estou procedendo, mas se... Mas no futuro, se quiserem, eu posso também estar repassando o um material também lá na, na disciplina de evangelhos. Mas tratando sobre a disciplina de teontologia, é, hoje, então, como eu já mencionei, a, a, o assunto de hoje, o conteúdo de hoje e o conteúdo da próxima aula já fica como conteúdo para estudo, para a atividade da N1, que também na, na disciplina de teologia será uma prova, tá lá para, para o dia 21 ou 22 não é? de abril, que será essa atividade. E lembrando que é uma, é uma prova que segue na, naquela forma, ou aquele, aquela metodologia que vai ser aplicada com a questão e as quatro alternativas para você escolherem qual é a alternativa correta. Então, uma prova que estudando vocês vão poder alcançar um bom objetivo. Lembrando que hoje também após a aula nós temos atividade, aquela atividade pós aula que ainda dentro da teologia vamos trabalhar com fórum, tá? Na próxima quarta é que já iniciaremos o processo do chat, que geralmente vai ser vai ocorrer a partir das 20 horas, ou seja, das 20 às 21, uma hora que eu estarei online disponível para um momento de interação via chat sobre o assunto, o conteúdo é, abordado em aula. Muito bem, vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Hoje vamos iniciar tratando já sobre a existência de Deus e na sequência, a natureza de Deus. Até falei na aula anterior que nós falaríamos uma natureza de Deus. Mas antes de entrar distintamente na natureza de Deus, e, e como a existência de Deus é um tema, é um assunto que está correlato com a natureza de Deus, então eu vou trabalhar é, nessa sequência, existência de Deus, de, na sequência, natureza de Deus. Muito bem. Então iniciando a abordar sobre a existência de Deus, primeiro temos que considerar que Deus é Espírito infinito e perfeito em que todas as coisas têm sua fonte nele, sustento nele e fim último nele. Né? Por isso que Paulo fala que tudo veio através dele e nele todas as coisas subsistem. Tá? Então outras definições, nós temos como a definição do caso de Calovius, que é um teólogo que fala o seguinte, que Deus é essentia, espiritualis infinita. Hebra ainda vai falar que ele é a fonte eterna de tudo que é temporal. Cairns ainda vai citar que ele é o espírito infinito, John Hove vai dizer que ele é um ser eterno, não causado, independente, necessário, que tem poder ativo, vida, sabedoria, bondade e toda uma excelência da mais elevada perfeição e exclusiva perfeição em si mesmo como sendo um ser autoexistente. existente. O catecismo. Smith né o catecismo de Westminster o catecismo de Westminster ele vai dizer o seguinte que Deus na inclusive dentro do credo que que surgiu que foi composto com o catecismo de Westminster que é, é colocado o seguinte que Deus é um espírito infinito eterno imutável em seu ser sabedoria poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Andrew Filler é, aponta que Deus é a primeira causa e o último fim de todas as coisas. Então, dentro dessas participações, citações, abordagens, nós podemos concluir que a existência de Deus é, é uma verdade primeira, uma verdade última, única, exclusiva, peculiar, em que, em outras palavras, o conhecimento da existência de Deus se torna uma intuição racional logicamente, precedida e condicionada de toda uma observação, de todo um raciocínio cronológico em um reflexo sobre os fenômenos da natureza e da mente ocasionada em um surgimento na consciência do ser. Tá? A consciência, todo ser em sua plena consciência já concebe a, a existência de Deus. Como ser que, que está acima e sob o controle de todas as coisas. O termo intuição, nesse aspecto que eu até coloquei aqui, vai significar somente conhecimento direto, no sentido de conhecimento empírico. Tá? Poder, porter, por exemplo, é, aplica de preferência ao nosso conhecimento das primeiras verdades que elas já foram até mencionadas, que é, inclui. A, a intuição em duas classes. Porte referencia essa questão de intuição em dois aspectos. Primeiro, o presente, em que a autoconsciência ela, ela tem um virtude em qual percebe-se a existência do espírito que já está em contato com o sobrenatural. É, a percepção, através do sentido, ela tem uma virtude da qual se percebe que a existência da matéria, ao menos em meu próprio organismo, ela entra em contato com a natureza, não é? Então, o aspecto dos racionais, como espaço, tempo, substância, causa final, justiça, ser absoluto, é aceitado e nós podemos aceitar esta nomenclatura e, é, e essas sequências de segmentos e de particularidades dentro de um processo de termos que indicam as primeiras verdades, as primeiras intuições racionais, como equivalentes uma à outra. Um outro aspecto relevante é que classificando essas intuições racionais sob o título tipo de intuições de relações como espaço e tempo, intuições de princípios como substância, causa, causa final, justiça, intuição do ser absoluto, poder, razão, perfeição, personalidade como Deus sustentamos com isso nesta ocasião que existe então uma extensão da matéria, uma sucessão, qualidades, mudança, ordem, ação, que são respectivamente é, processadas na nossa mente e aí vai surgindo, vai formando as questões relacionadas ao espaço, tempo, à substância, causa, o designo e a obrigação, e com isso vai se formando todo o processo epistêmico da construção do conhecimento sobre Deus, da construção que se faz e que se processa em nosso cognitivo sobre Deus em sua existência, Deus como sendo um, um ser já existente e que possui uma autoexistência. Então essa existência ela tem o sentido propulsor de uma autoridade infinita, de uma absolutez, né? de uma perfeição, de uma personalidade que não só dependemos, mas perante a qual nós somos subservientes e dela oriundos, tá? dentro do, da, da, dos seus atributos e prerrogativas. Então, nesse aspecto, é que andamos, em uma, em, muitas vezes, em uma completa ignorância do que nós pensamos, do que nós percebemos, do que nós é, deduzimos. Né? Então, nesse aspecto, é que vai, é, nós vamos começando a a montar, a construir os nossos princípios mentais, o nosso sistema de princípios mentais para é, aferir ou indicar a percepção, a memória, a imaginação, a concepção que nós vamos tendo dentro de cada assunto que vamos aprendendo, que vamos raciocinando, que vamos construindo. Neste caso, sobre Deus como auto existente, sobre a existência de Deus. Tá? Então, cada ato concreto do conhecimento, ele envolve muito claro uma intuição de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele, na sua naturalidade, ele reconhece que ele tem um conhecimento, uma percepção, não é? uma capacidade de perceber, de conceber finita, reduzida, limitada. E que Deus sim é ilimitado, que existe uma fonte sobrenatural a qual captamos todo o processar do conhecimento, do conceber e do construir, um conhecimento, uma definição, uma consciência sobre assuntos, sobre determinadas questões e principalmente sobre a sobrenaturalidade da essência e da existência de Deus. A tentativa então de despojar a experiência de cada um dos preceitos ou intuições com uma tentativa até de estar se raspando uma bolha na pesquisa das suas cores e do conteúdo é que vai se construindo a, a, as questões das nossas análises e percepções sobre a existência de Deus. Uma existência em que ela é considerada ou percebida por nós no aspecto volitivo no aspecto da casualidade objetiva no aspecto da experiência moral na autoridade objetiva e ambas tornando-se um objeto de um conhecimento imediato no mesmo nível de uma certeza em que a, apressão, a apreensão do mundo material no âmbito exterior, ela vai formando, ela vai compondo toda uma, uma, uma lógica de crença nos objetos finitos que possam ostentar, que possam explicitar a nossa sabedoria e consciência do, da, do conhecimento concreto da crença da existência de Deus, desse reconhecimento de Deus como causa que nós vamos destacar, por exemplo, é a autoridade da, da, da sua autenticidade, da, da, da expressividade do ser Deus. Tá? Então, é, é nesse aspecto é que vai se construindo, o nosso conhecimento latente da existência de Deus, né? é, é, é importante até pensarmos e, e, e termos um sentido de que nós vamos construindo a existência de Deus a partir da nossa ação experiencial com Ele, das experiências, do, do, do, iman, da, do transcender nossa até Ele e da imanência que Deus ou seja, da vinda de Deus a nós, na imanência, e da nossa ida até ele na transcendência, no religare, na religião, na, nesse relacionamento homem deus deus homem Agora, um aspecto também que nós queremos ressaltar dentro da existência de Deus, é que ele é um ser que por si próprio autoexiste, e que a sua existência de, é, ela é concebida na, na nossa visualização externa do mundo que está à nossa volta, através da nossa cosmovisão e da nossa percepção interna do nosso interior, e aonde reconhecemos as nossas limitações e, e, e reconhecemos que tem Deus como ser superior a qual somos totalmente dependentes. tá? <risos> Vamos então agora trabalhar sobre a natureza de Deus. Vamos então tratar, iniciar tratando sobre a natureza de Deus. Sobre a natureza de Deus, eu vou trabalhar primeiro o, o, o aspecto positivo, como é que ela é concebida e defendida pelos teólogos positivamente, tá? e depois é, no, no âmbito da negatividade, em que ocorre com a posição de alguns filósofos e teólogos que, que, que têm algumas é, indicações contrárias à natureza de Deus. Tá? Então vamos, até para nós conhecermos e vermos e podemos fazer uma distinção entre o que é certo e o que é errado. Tá? E é muito importante isso na, quando estamos estudando e formando a nossa mente no âmbito teológico. Positivamente, primeiramente, a natureza de Deus é uma verdade primeira. É um conhecimento que, apesar de ser desenvolvido na observação e na reflexão, ele vai se derivar, ou não vai se derivar, melhor dizendo, de nenhuma ou nem de outra. Ou seja, nem da observação e nem da reflexão. Ao contrário ele vai se derivar, vai se resultar de uma priorização lógica que deve ser assumida e suposta a fim de se tornar possível qualquer que seja a observação ou reflexão. Por isso é que tais verdades não são primeiro reconhecidas na ordem do tempo. Algumas delas são até admitidas em um período ou um tanto pardiu no desenvolvimento do aspecto mente, mentalidade. Para a grande maioria dos homens, às vezes nunca são totalmente formuladas, concebidas. Tá? É um aspecto também que nós temos que pensar é que muitas suposições elas se constituem necessárias e nas, são nas quais se repousa o conhecimento, a mente e não só tem essas suposições a capacidade inata de nos envolver tão logo e nos apresentar as coisas adequadas. Mas, o mas também nos conceder o reconhecimento do que é inevitável, o reconhecimento do que é inescrutável, o reconhecimento do que é inalcançável, que nesse aspecto é o nosso conhecimento sobre a essência e a natureza de Deus. Tá? E algo muito interessante é que se descrever a experiência como causa de uma ideia do espaço, é, de uma ideia espacial, né, do, do ambiente em que estamos inseridos, ela é, tem algo muito a ver com o que vai dizer o grande filósofo Collard, que vai dizer o seguinte, vemos antes de sabermos, que temos olhos, mas uma vez tomando conhecimento disso, percebemos que os olhos devem ter preexistido para capacitarmos a ver. Então, Collard vai dizer o quê? Que as primeiras verdades são aquelas necessidades da mente de for, que possui para formar o pensamento, para construir o pensamento, então essa primeira verdade da natureza e da essência de Deus é que vai formar todo o nosso pensamento que nós temos sobre a pessoa, sobre o ser Deus, ah? então as instituições, por exemplo, de, de nossa mente, do nossa aferição, de nossa análise sobre Deus, partem a princípio do que? da essência de Deus, da natureza de Deus, da existência de Deus. Não se pode conhecer algumas verdades sem antes assenti-las, percebê-las, constatá-las, ter o um fator experiencial. Não é? Então com essa intuição moral é que se frequentemente se desenvolve, tarde às vezes até mesmo, mas se desenvolve a ocasião de uma percepção sobre a essência e a natureza de Deus. A nossa ociosidade física, por exemplo, e a nossa ociosidade ocasional, muitas vezes vai repercutir na ociosidade mental, na ociosidade moral, na ociosidade da, de, de, de vários aspectos que nós poderíamos aqui pontuar. Mas, nessa questão da ociosidade, nós não podemos nos direcionar ao aspecto do pensar no, no âmbito da religião e da religiosidade. E nós temos sim que constatar que ao conhecer e a pensar em Deus, nós começamos a formar a nossa intuição e o nosso conhecimento lato específico da natureza e da essência de Deus, de como que nós compomos ou como que nós consideramos essa existência, essa natureza e essa percepção sobre Deus. Deus como um ser existente, Deus que possui uma natureza específica, uma natureza imaterial mas com o todo o sentido do espiritual. Por isso que ele é, Deus é espírito, como João declara no seu Evangelho. Mas esse espírito, no aspecto da imaterialidade, tem uma composição na espiritualidade e faz uma comunicação, no, no, no, na, através da imanência e transcendência e nos concede o um entendimento através do moral, através do, do, do intelectual, através do social, através do espacial, do ambiente, da natureza, de todos os sentidos e segmentos que nos fazem perceber o cosmo, o mundo que está à nossa volta, que ele existe que ele é real e que tudo tem uma origem e essa origem está nele, Deus. Deus como sendo o criador, Deus como sendo o arquiteto, Deus como sendo aquele que tudo é, é, vem, é gerado e é oriundo dele, do seu poder, da sua essência e da sua intervenção. Ele é o Deus que intervém, como defendeu Franz Schaeffer. Vamos agora, por exemplo, é, colocar aqui o que, e é preciso nós fazermos isso para até podermos fazer a nossa contraposição a alguns aspectos filosóficos e teológicos contrários, contrários, posições contrárias a essa natureza. E aí nós vamos rebater e ter argumentação para rebater a essas posições. Por exemplo, alguns filósofos vão colocar que uma verdade primeira, ela não é verdade escrita antes da consciência sobre a substância da alma. E que tal conhecimento passivo implica num ponto de vista materialista da alma. O verdadeiro conhecimento de que a alma tem posse no nascimento ela não se pode provar que a alma o tem. É uma ideia não desenvolvida no nascimento e tem o poder de um alto desenvolvimento independente da percepção e da experiência. Tá? Já contrapondo isso, nós vamos ver que aqueles que se posicionam assim, ou que têm esse posicionamento, estão julgando de uma forma indelével e incorreta o sentido originador e gerador da existência de todas as coisas e os que julgam corretamente sempre vão concordar e sempre vão constatar que há um indelével senso de divindade de deidade e de existência de Deus Deus na sua divindade que comprova a sua essência como Deus sempre vai ser percebível, sempre vai ser concebível sempre vai ser reconhecível pela mente humana com uma mente que reconhece a sua própria finitude e que reconhece que existe um ser superior, uma infinitude, e esse Deus, e esse o Senhor de todas as coisas, e esse o Criador, o que provê a nossa consciência e o nosso conhecimento sobre todas as coisas. Nesse aspecto também, é que nós vamos colocar como a, como que todas as, as ideias, ideias precisam se desenvolver razão de que o primeiro um homem da raça de podia ser, formação de conhecimento é que pode se ainda defender tá, a existência de Deus, porque como esse formaria o conhecimento, como esse alcançaria essa formação e construção do saber através de uma epistemologia teórica metódica, acadêmica? Não, mas sim através da formação e da aplicação do saber por aquele que formou-lhe, por aquele que criou-lhe, por aquele que concebeu a ele a mente, o conhecimento. Né? A, a capacidade de saber e conhecer. Deus como criador e o propulsor do, do impulso do saber, do estímulo do conhecer, da condição do homem discernir e saber todas as coisas. Então aí, já a partir desse análise racional do, do primeiro homem, é que nós vamos vendo a existência e a natureza de Deus comprovada e provada, aferida, analisada, indicada de uma forma muito latente, percebível ao interno e ao externo. Então a natureza de Deus, para nós concluirmos, ela é algo muito concreto, muito natural de ser percebido e reconhecido. E na próxima aula nós já iremos trabalhar essa, na, esse assunto sobre a natureza de Deus, já abordando a, a os processos como são construídos a nossa intuição e o nosso reconhecimento e, a nossa, e o processar do nosso conhecimento sobre Deus. Como que ocorre esse processar? como que ele é construído, como que é desenvolvido e concebido por nós. E algo que eu também nós precisamos pensar e eu vou transmitir, é que nós precisamos entender quais são os sentidos que nos indicam e apresentam cada um dos processos que mapeiam e constroem o nosso conhecimento Sobre Deus, sobre a soberania, a supremacia, sobre Deus como ser excelso, único, transcendente, é, inconcebível em toda extensão da sua essência. E aí que é interessante a teontologia, porque ela não vai. É, trazer todo um argumento que faça uma avaliação concreta de toda a essência de Deus. Porque a nossa mente é limitada, é finita, mas vai possibilitar nós construirmos uma ideia Construirmos uma posição, uma perspectiva, uma, uma reflexão, um pensar sobre Deus em toda a sua existência e essência e natureza. E é essa a proposta da teontologia como ciência da teologia sistemática ou disciplina da teologia sistemática com a responsabilidade de estudar e transmitir um estudo sobre Deus. Tá? Então era esse o assunto, era essa a aula, era essa as argumentações que tínhamos para hoje. Esse assunto estará disponível para vocês na plataforma, para vocês até irem estudando, irem estudando, porque também é conteúdo para a avaliação da N1. Obrigado a todos. E até a nossa próxima aula.